Olá, ah, beleza? Aqui eu sou o Titi, trazendo mais um vídeo, ah, ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, galera. E hoje eu trago para vocês um novo vídeo de Tank, um novo servidor, Sword Games, da versão 10.5, full link dele tá na descrição para você poder vir jogar. Tem como você baixar o voucher e tem como da versão 64 bits e 32 bits. Então, se você tiver o Windows é, 32 bits, tem como baixar, 64, tem como baixar. Então, cria sua conta, tem como logar pelo servidor do... Tem como logar pelo Facebook pra entrar no servidor. Lembrando bem, se você for novo aqui no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificação, assim você ajuda também a chegar os vídeos pra você, e querendo ou não, é um novo DD Tank, sei que muita gente não apoia os vídeos que eu faço de DD Tank Pirata, assiste, mas não deixa o like, espero que você aconteça alguma coisa bem grave com você, zoeira, <risos> mas deixa o like aí por favor, porque assim você vai estar tá me ajudando a poder divulgar esse tipo de vídeo pra quem tá caçando um novo servidor, Demorou, meu amigo? Se você quer ver, tiver condição, se torna um membro aí do canal, que querendo ou não, ajuda o canal e a qualidade. E também a gente pode querer renovar com outros tipos de jogos. Fechou? Esse servidor, eu muito vídeo nele, eu vou até mostrar o vídeo pra vocês. Eu trouxe um vídeo nele que, que bateu 3K de view, mano, com um servidor que É porque sempre o título como servidor criado. Né? Tá de view, bem favorável, amigo. <risos> é incrível. Mas se você quer ver gostar de novo servidor, tem que deixar o like, sabe, galera? E tá aparecendo 19 mil, mas... tem viu já. canal, então, tipo assim, e abaixo as... as visualizações A maioria dos caras que eu conheço, que... Vi, não convivo, né? Mas eu converso, né? emigrou migrou pra, o Free Fire, pra poder querer crescer o canal, poder querer ter um público maior. Mas pra frente eu vou estar tá trazendo um vídeo de Free Fire, querendo ou não, é um jogo que tá no hype, tá ainda quer ver... Um jogo que eu acho que, que vem, vai muito pra frente, a galera zoa, muita gente fala mal, mas eu vou trazer fifa vou trazer Minecraft, DD Tank Tudo que eu sentir vontade, esse canal vai ser postado, beleza? Eu vou tentar melhorar na edição, no tudo pra vocês, pra poder vem, trazer um videozinho que seja legal E também atrair gente pra poder ser inscrito no canal aqui, beleza, galera? Esse DD Tank, quando você entrar, você vai ser full cupom Vai ser bom demais, pra você evoluir, é uma, uma coisa linda, filho mostrar o vídeo aqui, não sei que eu enrolo um pouco conversando com vocês, mas eu queria interagir com o meu público, querendo ou não, eu na frente de nosso público mas eu queria interagir com o meu público do lado, e mostrar para vocês um novo vídeo, o vídeo de novo de, de muitas visualizações, isso me agrada muito, <risos> é uma coisa excepcional, é central coisa que a gente quer ver cada vez mais e mais com vocês, o live do canal é uma coisa que eu posso interagir com vocês, ser sendo membro, é, do ano alguma quantidade até um real um, dois real isso ajuda também que ver o canal eu recebi desse canal mas eu não não é uma coisa para mim divertir é uma coisa para mim e me deixar fora da... da rotina que sempre fica né que é serviço casa e serviço beleza né sou eu desde que eu acho que não a manhada certinho aqui que eu tô caçando aqui, não tá com 3k de view, ele é novo Achei aqui galera, esse daqui ó, esse DDTank, esse DDTank Sword aqui mano, quantidade de visualizações galera, esse, 6 mil visualizações esse vídeo ainda fica muita view, ele é o DDTank Sword lá você ver ó, mesmo servidor que eu tô fazendo aqui pra vocês eu quero ver muito like nesse vídeo Muita view também, mano E a quantidade de likes e views que tipo, assim, faz eu ficar felizão A quantidade de views que faz eu ficar felizão É a quantidade de gente assistindo, apoiando, comentando Que me deixa alegre, entendeu? Isso me ajuda a movimentar o canal Então se você é um inscrito fiel, deixa o seu like Ativa o sininho de notificação aí, beleza? E vamos que vamos, galera Vamos fazer esse canal bater 10k ainda esse ano Eu confio, mano eu Sei que vocês são foda Então, de like Tá aí, o link na descrição, clica do assim Porque, creio ou não, esse servidor não me ajuda Porque a quantidade de view Não me deu um real O servidor, tipo assim tanto que muita gente, depois desse vídeo 5k assim, de view Porque, assim, é foda, né, mano? Você é doido? <risos> Vamos lá, né, galera? para o canal E, é nóis, mano tamo juntos, esse, esse vídeo não vai ter muito, muito tipo, A ates... oh, oh, edição um, o tempo vai se vai ver, o cara vai dar uma mudada diferenciada. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço do senhor, like, se inscreve se for novo, segue nas redes sociais e principalmente na página do Facebook. E <risos> é nóis. É. <risos>